Bom, o rolê saudável é aquele rolê que vai até o fim do dia, né? Então chegamos. Que horas são? Que horas são? Que horas são, Nelson? Você que é o cara da hora. Aí, ó. Cheguedinha máxima aqui, ó. 6 e, 15, 6 e 15. Todo mundo de viseira fumê. E é isso. Essa é a pegada. Toda vez que o Chico é isso, é isso aqui, ó. Ninguém vê nada. Essa é a pegada. E a gente tá aqui, nosso é na rua, beleza? Beleza. Beleza. Não, porque. Isso é né? importante. É isso. Viu, né? É tá, tá ciente, né? É isso. Então beleza. Eu venho. Eu venho aqui para fazer a galera parar. para segurar. Você tá conseguindo? Tá conseguindo, Você tá conseguindo. Hoje mesmo eu segurei até 6 e 15. 6 e 15. É isso aí. Agora tá ali. Beleza, tio Guedes. Oh, vou registrar aqui que é. Sempre bom encontrar. o nativo. O nativo é a segunda vez que eu encontro. O Brutus, sempre bom reencontrá-lo. E o Kang, caraca! Hoje estreia, hein? Mortal Kombat. Quem tem aplicativo Pirata, é só assistir. <risos> Olha lá, o um filho novo ali, chegou. Aqui, ó, meu filhinho já é a segunda vez, a ninjinha. Trouxe o um menino novo aqui também, certo? É... Agora eu vou passar um um para falar Oxi. o nome do CPF. A gente te. o ponto, 23, tá lá. 23. Não, não, é. Olha ah, lá, ó. tava murcho, hein? Tava 23, né? Friozinho? Tava murcho um 3? Não, mas é que tava. Vamos encher, vamos Olha encher. o chiqueiro na calibragem. Vamos morrer, vamos morrer. Mas e é, Chico, por que, que tá pondo 33 agora? Porque tá frio? Porque é. Agora nós vamos fazer aquele rolê gostoso. Serrinha, é... sobe e desce? Que é o que o cara mais gosta, aquele rolê estilo Serra Azul. Castelo. Linha reta, linha reta, linha reta, linha reta, linha reta. Linha reta. 299, 299, 299, 299. Olha lá, olha lá. Olha, olha é o serviço aí, cara. ó. Ai, chalalau. Oh. Caralho. <risos> Porra. Caralho. Caralho. Filha da puta, é um J5 2015. Caralho. <risos> Foi um pouquinho agressivo agora. <risos> Caralho, tá faz... os lockers, já tá fazendo boa. propaganda pra Samsung, já Ah, Samsung, esse é o 2015, né, mano? Tem uns azul, cara Vai de logo o dianteiro aí pra pegar o, pega o take do dianteiro o, aí! O Fit Shift Aí A já fica fazendo propaganda de celular aqui? Aí caiu de novo! Não, mas. Caralho. Puta que pariu. Caralho! da puta! Tem que dar uma resinha, né, filho, Segura aqui! Dá a resinha. Isso! Então, essa é a calibragem que a gente tá fazendo, é porque o pessoal gosta da 299. Acelerar forte, Certo. 299. Ai, caralho. 2,99 amor 29. Ai meu Deus. 299. 29. 29, tava 29. Olha lá, filma lá. Que bosta. Mas que também ficou muito tempo parado, né? Coquinha, caralho, toma coco, não sei o quê. Eu acho que ele pegou uma libra, mas a gente ficou muito nels. Tá bom. Vê a lixo, vê ali. lixo. Já no celular? Não posso ainda. <risos> <risos> vai apertar o de cima. Não apertar o de cima, já é, Tá funcionando. Mano, cadê esse que Funcionou? Funcionou? Porra, na hora. Luxo. Eu chego, eu chego, só um pouquinho pra frente aqui. Depois vai eu vou fazer o celular. Não! Ai, tomar Ai, no cu essa porra. Ai, faz de nóia, velho, vai. <risos> Só um pelinho pra frente, pelo amor de Deus Aí. aí isso, isso aí antes de fazer o rolê noturno, hein? Aí, ó, você... Você precisa... <risos> Mano, Pega vai buscar o celular, Chico Vê aí quantas libras tá aí 3,3 28. 28 Aí, ó, não quebra, irmão Aqui ó, J5, 2015, as casas vai é querer pagar um real pra tocar esse celular. Eu falei, nunca! <risos> tá que que é, hoje. Nele, hein? é, mas celular é mais caro que qualquer celular, não quebra? Não quebra. Né? Quer mestre? Tô vendendo. Vai não. <risos> 23, 23 traseiro, 29 dianteiro. É, tá mais ou menos igual meu. Nossa, que dor das costas, deve ser pedra no rinco. É, pedra limteza. Pedra no rinho certeza. É de disco, chico. Bom, vamos andar agora, vamos rodar forte. Fazer uma viagem tranquila. Vamos até Porto Seguro agora. Bastante linha reta, curtir bastante as motos aí. As motos feitas pra isso aqui, ó. Né? Rolezinho noturno, 299. Oh, rolezinho noturno, 299. Vamos até Porto Seguro agora. Que é a pistilão dessas motos aqui, ó. Andar bastante linha reta, curtir e deixar o pneu quadrado. Não. Caralho, que disco é esse? Chupa! Olha! Deixa eu filmar aqui, deixa eu filmar aqui no composto. Porra, esse disco aqui, de onde você pegou isso aqui? De saber? Saveiro, Caralho, de onde é? Da tá Hornet? Caralho, aí para, hein, Chico. Você é da Cayenne. Você é louco. Falou. Valor. Valor, velho.